Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui ó, no carro Comprei mais um pano Que eu vou fazer as outras portas Tem um vídeo aí que eu fiz das portas dianteira, Mas eu só mostrei é, Instalado né Mostrei sim o produto já o, o resultado final Só que a galera aí nos comentários O pessoal aqui mais próximo Falou assim, ah, faz o vídeo completo é, Coloca, é, você fazendo passo a passo Então galera, hoje é, como faltam as duas portas traseiras, eu vou fazer diferente. Vou colocar passo a passo aí de como eu montei, de como, de como eu estou colocando essa, esses panos no meu carrinho. Então, galera, acompanha o vídeo. Eu já vou começar aqui retirando as, as <risos> portas e começar a montar, né? Chegou aqui agora, se inscreva no canal, ativa aquele sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E bora que bora! Aí galera, já estou aqui em cima. Vou fazer essa mesa aqui de vidro, ó, que é plana, né? Para ficar melhor, para me poder encaixar. Eu estou aqui com as duas tampas da, da porta, ó. Eu vou higienizar elas. Eu vou tirar todas essas coisas aqui, ó. Para poder começar a, a trocar o pano aí. É, eu estou fazendo meu carrinho, no meu chefe, que carinhosamente eu dei o, o nome dele de Lecheba, né? No meu Lechebinha. Mas se o seu carro é, for assim, ó, tiver esse o pano, o plástico, não importa, mas se for assim parafusado, galera, ó, tá vendo? Dá para vocês fazer também, tá? Acompanha aí que dá para fazer em qualquer carro. Talvez tá? você tenha um carro aí mais, mais antigo, que seu, seu pano tá sujo, que esse aqui tá muito cartido ó. Por isso que eu estou resolvendo a, uma, personalizar o carro pra ficar do meu gosto, e outra tá para ficar novo também, né? Retirei esse. Retirei esse pano velho. Mesmo se ele estivesse novinho, eu ia fazer para personalizar o carro. Porque é muito gostoso você estar tá dirigindo um carro da sua maneira, né? Personalizado, com sua cara. Então, galera, dá para fazer em qualquer carro. Se for parafusado aqui. Bora acompanhando o vídeo. Já vou deixar aqui na bancada. E, e, galera, para colocar ali, é, eu estou usando aqui um adesivo. Ó. Eu estou colocando um adesivo de contato. É uma cola de contato. Ela parece aquela cola de sapateiro mas porém a função dela é de contato é de colar entendeu e futuramente quiser tirar é fácil de retirar ela não cola cola igual uma super bonde ou uma cola de sapateiro ou outras colas com alto poder de fixação ela já diz o nome é contato então vai fixar muito bem e enquanto não mexer ela vai estar tá ali no dia que quiser puxar tira sai de, de boa então vou começar né vou limpar aqui e já vou mostrando, eu retirando essa parte aqui Como que é que eu estou fazendo para personal, personalizar meu carro Aí galera, já higienizei as duas portas né Já limpei todas as foeiras aqui né E agora já retirei também né ah, as partes daqui Isso aqui é, de, é fácil tirar, pelo menos do meu foi fácil Que é só presilha Apertou a presilha ao contrário e liberou soltou O que eu vou fazer nessa porta aqui galera é o mesmo procedimento que eu fiz nas outras duas da frente e que eu vou fazer nas duas de trás. Então, fazendo essa aqui dá para saber como fazem todas. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Agora eu vou tirar esta a tampa, né, de parafusar aqui, mostrar para vocês. Aí galera, depois ó, que desparafusou tudo, veja, ela solta facinho aqui, ó. E hoje o vídeo tá difícil, viu galera? É, é cachorro latindo, é bicho cantando, é carro de, de vendendo do ovo. Mas é assim mesmo, fazer vídeo no alívio tem jeito não. Aí galera, depois que, ó Desparafusou aqui, ó, ele solta. Ele solta, aí tem mais um aqui Veja, a tampa, tá vendo? Onde que tá, o pano é só essa parte aqui, o outro ali é a capa ó. Por isso que é fácil personalizar, a galera vê montado no carro, acha que é difícil aí fica com medo é super simples só acompanhar aí os parafusos tirar e e depois né colocar no mesmo lugar os mesmo parafusos tá aí galera aí igual que você agora o que que faz o próximo passo a gente vai tirar essa capa aqui velha né eu não quero mais não coloca uma por cima da outra tá galera a gente vai tirar ela com cuidado ó aí galera tirou tá vendo agora nessa parte aqui ó se ficar um pouco sujo assim igual tá aqui é, dá para limpar viu pega uma, uma lixa média eu vou passar a lixa média eu não vou mostrar aqui para não atrasar muito o vídeo não vídeo ficar muito longo mas é só passar uma lixinha média aqui não precisa ser muito caprichado não só para dar aquela fix... para dar aquela fixação legal e você desocupa toda a bancada agora né que a parte principal é essa aqui que eu vou mostrar para vocês galera o segredo tá aqui ó agora você vai pegar o seu pano né que você vai trabalhar aí que você escolheu olha eu sou aqui do São Mateus Espírito né? expressando a galera toda sabe eu comprei esse pano em lojas que trabalham especificamente com materiais para carro faz reforma de interior de carro eu comprei lá na Júnior Couros, né fazendo um mexendo aqui para ele ele faz reforma de banco. E vende todo esse material aqui também, galera. Então, agora essa parte aqui, ó. Você colocou o material na sua bancada. Agora o que, que vocês vão fazer? Com o próprio pano que vocês tirou lá, galera, ó. Você vai colocar em cima aqui. Na posição que vocês estão querendo trabalhar, ó. E fazer o. O molde positivo, aqui, ó, colocou certinho, né? Ó. E agora vocês vêm com a caneta, ó, e riscam aonde vocês querem que vai dar fazer o corte, ó. Riscou, ó, riscou, ó, marcou aqui, que é o tamanho, né? E já é do pano que tá lá na porta, não vai dar erro. Essa parte do buraco aqui, galera, vocês não cortam, tá? Deixa para cortar quando estiver instalado na porta. Ó, a cama não vai mostrar, mas tá o risco aqui. Agora é só cortar, né? Pegar a tesoura e cortar. E já vou mostrar para vocês como vai ficar aqui o resultado da minha, do meu pano. <música> Galera, tá aqui ó, a marcação da porta, né? O pano é esse aqui, ó. Parece que não Parece que não é igual, mas é. Tem que sempre deixar a mais, tá, galera? deixa as bordas pouco maior, não corta o tamanho certinho daquele pano, porque ele tá encolhido e você precisa de espaço para espichar ele. Então, nunca corta no tamanho certinho. Sempre corta sempre borda passando, tá? Pega com os pedaços aqui das bordas sempre passando um pouquinho se eu colocar aqui ó é o pano o pano velho aqui ó um pano novo para tirar o molde tá vendo é maior o que eu cortei cortei maior porque depois que fixar lá aí você vem com um e faz o remate se precisar Beleza não precisa remarcar pontos aqui ó os furos e nem precisa remarcar é essa boca aqui, deixa para fazer isso como acabamento. Aí galera, já com a parte que ia ser colocado o pano já limpo, né? Você vai pegar o seu pando, ó. Colocar certinho, cadê o lado? É aqui mesmo, ó. Viu que encaixou aqui certinho. Vai colocando aos poucos aqui, ó. entendeu para ver como que vai ficar previamente ó se assim, não tá soltando pano vai ajustando ó. Isso, vai ajustando ele ó. pronto deu certinho aqui deu certinho para cá se precisar galera pode usar os prendedores ó para ele não correr Pro o outro lado ó Vou colocar aqui ó só para ele não correr pra lá ó, Coloca aí E vai medindo, ó Tá vendo? tá, tá, tá faltando Tem muito ponto pra cá e menos pra lá ó. Faz isso antes de colocar a cola Ó De boa, tá vendo? Tem que passar a porta. As bordas tem que passar pra todos os cantos dar certo, porque depois que passar a cola de contato ali já era, ó Aí, galera Depois que ficou, ó tudo ajustadinho usei o pregadores ali para segurar para ele não correr aí agora com a ajuda de um de um pincelzinho ó, você vai pegar seu adesivo sua cola de contato tá vendo ó, vai pregar o primeiro ó. ó vai pregar o primeiro aqui ó perfeição como ele tem uma curva eu não vou mudar a câmera porque eu tô sozinho aqui, mas ele tem uma curva aqui, ó. Você pressiona aqui embaixo, levanta aqui, ó. E vamos passar primeiro nos... pra ele ficar aqui, pra não correr nem pra baixo nem pra cima, beleza? Pegou a cola, ó. ó ficcionou aqui, ó. É uma cola boa de ser trabalhada, ó. E não tenha dó não, galera. Pode passar mesmo, tá? Pode passar, ela tem um ela tem um tempo para reagir ó pode lambrecar bem a parte vai ser fixada ó é fácil fazer a primeira porta as demais vocês conseguem galera Pronto aqui ela não vai correr mas nem para um lado nem para o outro agora pode retirar aqui ó e agora é só colar os demais locais ó onde você, onde precisa ser colado aí galera fazendo essa colagem não perca tempo já pega a capa ó. e já joga por cima pega os parafusos aqui logo ó. e já vamos pressionar os parafusos aqui ó e galera vai já vai parafusando ó para ele já dar o um encaixe para ele dar o um encaixe e, o co e a, a colagem já pressionada aqui ó agora é só dar uns apertos aqui ó <risos> cuidado viu para quem for usar a máquina não roçar eles eu tô aqui mas como a minha parte é furadeira ela tem uns níveis aqui de aperta eu coloquei no 1 então ele não dá tanta aperta assim porque se roçar esse parafuso vai ficar folgado ó. olha aí, ó. já tá bom ó beleza tá pronto e agora galera vou vou virar para mostrar para vocês o resultado olha como é que ficou do outro lado aí ó a capa foi eu que escolhi esta aqui né que eu quero colocar o interior do carro toda pretinha e galera top top top já viram como fica... quem já viu os outros vídeos aí já viram como ficaram as outras portas então aqui não se... não seria diferente ficou ó, show de bola agora é só colocar aqui ó os acabamentos, né colocar as pecinhas aqui e depois ir lá instalar no carro eu vou fazer a outra porta né tá ali e instalar no carro e encerrar o vídeo. Mostrar para vocês como ficou o resultado final. Porque, galera, não compensa eu gravar fazendo a segunda porta. Que vai ser o mesmo passo. Quem viu esse vídeo aqui, né? Até agora, eu aí tirando o carro, fazendo a preparação, colocando aqui. Consegue fazer todas as outras quatro portas. Que é tudo a mesma coisa. Então, vou dar um pausa aqui nesse vídeo. Vou terminar a segunda porta. E vou instalar lá no carro, que também não tem segredo nenhum. Do mesmo jeito que retirou é só colocar E concluir o vídeo E vamos ver como vai ficar o meu carrinho Com as quatro portas personalizadas aqui Beleza? Então, um momento só e já volto Aí galera, ó, terminei as, quatro, as duas portas de trás, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou Essas duas da frente Eu já tinha feito, mostrado no outro vídeo Foi que eu não mostrei o passo a passo Já mostrei a instalada E agora galera, veja o carro Como que ficou a diferença, ó esse é a, a traseira Olha como que ficou Apenas que não dá pra mostrar nenhum take só Todinho, mas dá pra perceber ó. Gostei demais do resultado, galera Ficou top Deixa eu rodar aqui E mostrar né, as, as quatro portas individual ó. Tá aí, galera e para completar, eu não filmei não, mas Tinha esse pedaço aqui, que é a coluna da porta Que ficou amarelo, eu acabei E tirei para igualar aqui E gente, deixa muito like Deixa os comentários, se inscreva no canal Que eu vou Trocar o banco também, hein? eu vou fazer o banco Então galera, fica aí atento no vídeo E deixa muito like, galera Like mesmo, para mim poder trocar aqui, ó a parte, os bancos traseiros e o banco Dianteiro Eu personalizando o carro Então é isso galera, o vídeo de hoje aí mostrando Espero que tenha gostado né Deu personalizando o carro Fazendo a mudança aqui das portas né Então vou ficando por aqui Nesse vídeo, deixa aquele seu like Muitos comentários Para incentivar eu fazer a troca também dos bancos Que eu já falei aí E eu espero vocês então até o próximo vídeo Fui